Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e de acordo com a votação de vocês, o vídeo de hoje será de The Sims Free Play. Eu sinceramente nem sei em qual episódio nós estamos, onde paramos. Desculpa ter negligenciado essa série, que as coisas vão surgindo assim em cima, né? Agora tem cada projeto novo, eu tô ficando doidinha da cabeça. Fiz até uma trança, olha que fofa. Dá pra ver, a piranha que atrai? Não, não mostra. Tá até atualizando de tanto tempo que eu não entro aqui. Fez pó desse jogo. Bom, vocês escolheram ao invés de League of Legends. Vocês escolheram The Sims Free Play. Então, né, ainda bem que a gente já tem uma... Uma série, porque daí é só a gente dar continuidade, né? A gente tem algumas missões pra fazer. E não, eu não craqueei esse jogo. E eu sei que a maioria de vocês joga com ele craqueado. Craquea... Nossa, eu tô falando craqueado, não é craqueado. Eu sei que a maioria de vocês joga com ele com dinheiro infinito. Admito que eu queria... Queria bastante queria... Queria que ele fosse... Seria mais fácil a nossa vida aqui, né? Mas eu quero virar bruxa Acho que esse é o meu objetivo principal Virar bruxa Depois a gente vê o resto das coisas a few moments later. Nossa, eles me deram alguma coisa Por eu entrar, porque eles sentiram minha falta 4 mil, o quê? Ai, adoro quando a gente demora pra entrar de novo Porque daí eles são tudo no máximo Aí dá pra fazer o que eu quiser e apareceram meus amigos você Lembra que eu falei pra vocês que não tava aparecendo meus amigos? Agora tá Uau. Ok, então vamos ver aqui Nos trecos de bruxa okay. Livro de feitiços A magia chegou na cidade, sim Encontre o livro mágico e prove que você conhece Caminhos do lançamento de feitiços Eu conheço uh -huh. Vamos lá, compre uma bola de cristal Mas eu não posso entrar aqui Boa... Nossa Pai amado do céu, senhor. Abençoa esse jogo. Me dá dinheiro. Bola de cristal. Nossa, ah, sou caderninha das bruxas, né? Ótimo, agora vamos colocar a bola de cristal na casa de um sim. Cadê a minha sim, meio Cleodinio, assim? Caraca, talvez vocês não conheçam a Cleo de Bota uma foto da Cleod aqui. Ou aqui. Ou em qualquer lugar que fica bom. Vamos lá na casa da Cleópatra. Sim, mores da Cleópatra, que vai ser feitiçaria. Feitiçaria? Bruxa, bruxa, isso aí. Gente, cadê as luzes? Eu, eu perdi as luzes porque eu não paguei alguma coisa. Ah, apareceu. É inventário, decorações, bola de cristal. Dá pra pôr em cima da minha. Dá! Muito bom. Bacana, vamos ver se você consegue usá-la para ver o futuro. Muito bruxa, sim. Cadê a menina? Vem, Cleópatra, mulher. Do Egito, você vem, né? Tá aqui, não. Olhar dentro da bola de cristal. Mulher, o que você tá vendo aí? Gente, essa bola de cristal, ela parece muito com o meu bolo do meu aniversário. Cala-se seu sim. Ai, eu não li a história, tipo, a gente tá vendo a história. Cara, eu fico clicando na, no, no mundinho, eu não sei nem porquê, qual é o motivo. Fiquei na cidade. Olhar fixamente para a bola. Estamos olhando, estamos olhando, mas deixa eu ver aqui. Aqui é tarefa, né? Eu achei. É, Olhe fixadamente para a bola. Parece que é uma figura misteriosa na bola. Quem será? Quem será? Gente, ela fica girando. Eu amei esse item. Olhe fixadamente. Olhei. O quê? Onde estamos? Desorientado e confuso. Seu sim... Calma aí. Coloquei meu anel mágico, gente. Coloquei a minha aliança mágica que muda de cor. Fiquem olhando pra minha mão pra vocês verem. O que? Onde estamos? Oh meu Deus do céu! Onde estamos? Por que vocês não falaram desse lugar antes? Eu teria voltado a jogar esse jogo muito tempo atrás. Que incrível! Tem um poço. O que é? Que... Ai, tem uma, tem uma corujinha! Oh. Gente, todas as outras coisas desse jogo são muito lindas Menos os sims Os sims são terríveis E sim, eu vou reclamar disso todos os vídeos Porque esse jogo é muito velho que os sims horrendos, assim Assim, sim, assim Cara, tem uma vassoura no seu... Olha só esse... Mano, olha essa ambientação Eu estou chocada Eu estou chocada com toda essa ambientação maravilhosa Os livros voando Isso aqui é lindo, gente Pegar varinha mágica Cara, só a varinha que eu não tô enxergando Seu sim não consegue entrar no quarto da varinha Então a Tá bom, então. Tá bom. Tá. Girar... Gritar com ela? Era gritar ou girar? pacificar por reorganizar. Gritar com porta. Sério que vai levar 8 horas pra eu abrir essa jossa? Eu, eu tô muito brava. Era isso mesmo? faço Passi... assim, gritar com ela. Gente, como assim? Ah, eu quero jogar. Não gosto de ficar esperando uh, 8 horas. Pelo amor de Deus, 8 horas. sem mais o que fazer. Tipo, dormir. Vocês estão dormindo 8 horas? Dormam 8 horas, tá? É importante para o crescimento de vocês. Tanto físico quanto. Sei lá o que eu tô falando. Pegar a varinha. Varinha mágica. Pega a varinha. Pega. Eu quero eu não tô achando a varinha até agora, senhor. Vocês estão vendo a varinha? Eu não tô vendo a varinha. O que, que tá piscando tudo, gente? Eu disparei o alarme. Se eu ficar aqui, quem vai me pegar? Ninguém? Ninguém vai me pegar? Alguém, por favor, pode vir aqui e me pegar? A bola mágica é um portal. Tá, fui pra casa. Ufa, essa passou raspando. Faça seu sim fingir que nada aconteceu no sofá. Cara, isso vai levar mais um tempo Eu não, não sei. De 10 horas. Vou fingir que nada aconteceu por 10 horas. Beleza, beleza. Então a gente finge que nada aconteceu por 10 horas. Mas isso... só é um absurdo. Um absurdo. Ah, meu, agora que a nossa saga acabou, não tem mais muito o que eu fazer, né? O ponto de eu estar aqui é... para eu conseguir essa torre maldita e agora não pode mais? Acabou meu tempo? Tenho que ficar 10 horas fingindo que nada aconteceu no sofá? Já pensou? Ficar 10 horas fingindo que nada aconteceu no sofá da sua casa? Não faça isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi curto. Não é minha culpa, é culpa do The Free Play, ok?